Você já pensou como seres vivos surgem? Esse vídeo tem como intuito discutir um pouco sobre a origem dos seres vivos de acordo com a visão científica. Então se liga e vem para essa aventura. Então nós temos uma primeira pergunta aqui. Como você acha que a vida surge? Cientistas acreditavam até meados do século XIX que seres vivos eram gerados através da matéria bruta, isto é, inorgânica. É isso mesmo que você escutou. Cobras eram geradas do lodo dos rios, e esse pensamento recebe até um nome especial, hipótese da geração espontânea ou da biogênese. Tá, mas e o que será que acontece se eles mudarem de ideia? Temos aqui três nomes importantes, Hatch, Spallanzani e Pasteur. Esses cientistas corroboraram com seus experimentos a teoria da biogênese, ou seja, a vida originada de um ser vivo pré-existente. Vamos começar com Red e seu experimento com vermes, moscas e decomposição. Red tinha como hipótese que os vermes encontrados em cadáveres não eram originados a partir dos corpos em decomposição, mas sim da eclosão de ovos postos por moscas. Colocando pedaços de carne crua dentro de frascos e deixando alguns frascos cobertos com gaze e outros frascos completamente abertos, Red observou, após algum tempo, que nos frascos abertos havia a presença de lápis, mas nos frascos cobertos não havia vermes. Dessa forma, Red corrobora sua hipótese, pois, de acordo com a hipótese da abiogênese, os vermes deveriam ser encontrados em todos os frascos, já que a carne, em decomposição, era quem gerava esses seres vivos. Sabemos que nos frascos de Red não havia larvas. Mas e quanto aos seres microscópicos, como as bactérias? O experimento de Red não provava que seres microscópicos não eram originados através da matéria inorgânica. Mas é aí que entra Spallanzani. Esse naturalista italiano, em seus experimentos, colocou substâncias nutritivas, denominadas força vital, em balões de vidro. Submeteu-os à fervura e, em seguida, com o próprio maçarico, derreteu o vidro celandos. Após algum tempo, observando no microscópio, Spallanzani não observou nenhum microorganismo, corroborando a hipótese da biogênese. Entretanto, na época, outros estudiosos contestaram os experimentos de Balazane, afirmando que o mesmo ferveu tanto caldo nutritivo que fez com que ele perdesse suas propriedades e que o ar dentro dos balões também não era favorável. Quando parecia que a hipótese da biogênese nunca queria ser aceita, surge Pasteur, também conhecido como cientista da pasteurização. Cá para nós, Pasteur veio fazer justiça a Spallanzani, Fazendo experimentos com balões de vidro e infusões, esse cientista ataca onde Spallanzani foi atacado. Pasteur deixou o pescoço do balão curvo e mantido aberto, sendo chamado de pescoço de cisne. No balão intacto, os microrganismos não conseguem chegar ao líquido nutritivo e estéreo, após ser fervido adequadamente, pois ficam retidos no filtro formado pelas gotículas de água surgidas no pescoço do balão após o resfriamento. O observado desses experimentos foi que nos vidros com pescoços quebrados os microrganismos apareceram, enquanto nos outros que estavam intactos e em contato com o ar, nenhum ser vivo foi observado. Esse foi o cheque mate, o fim da força vital e a corroboração da hipótese da biogênese.